A 8, fazer algo que parece óbvio e depois complementar com uma surpresa ou deixar o público complementar. Ou deixar o público complementar. É, no caso tem uma rima, essas duas batalhas foram minhas, eu contra o eu mesmo o Ângelo. Vou andando aqui na métrica, eu sou quilométrico, esse já perdeu. Aí o pessoal pensou que ia perder na batalha, deu concluí no teste ergométrico, porque ele estava meio fora de forma. Ele é quilométrico, esse já perdeu no teste ergométrico Aí tem uma minha contra o 13 Eu faço uma coisa óbvia e aponto para o público complementar Que no caso tinha uma batalha chamada Rinha dos MCs Que o, a, o grito de guerra era Só um canta de galo, só quem está rimando canta de galo O resto é frango E, e o 13 ele nas batalhas eu, outros MCs zoavam ele, ah, você parece um frango, seu nariz é igual a um frango e tal. O, o MC da também usou essa frase, quem conhece a Rinha sabe o que eu estou falando, que é uma música do MC que ele está se referindo à Rinha. E daí eu peguei isso e juntei para me referir ao 13. Então eu falo, quem conhece a Rinha sabe o que eu estou falando, só um cantar de galo e o resto é, aí eu não falei. E o público cumprimentou. Quem conhece a rinha sabe o quem eu tô falando. Só o um cantar de galo e o resto é. Você tá ligado? Acabam com esse cara, porque a gente é foda aí e a rima nunca para. Tem um também do Birubiru Biru contra o Meleque Levi, que ele fala que se, o, se um dos dois cair, é, se você cair, você vai, dar, você vai ter um. ele vai causar um traumatismo craniano no chão. Falando que eu caio é cabeçudo, enfim. É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 Disclico, consultor de moda não, consultor de rima